A gente está aqui na Faculdade de Tecnologia da Unicamp, né, em Limeira. É, recentemente vem tendo uma grande mobilização da educação paulista em todos os âmbitos, assim, né, desde o ensino médio até o ensino superior, é, incluindo as ETECs. Aí. É, recentemente, é, a reitoria da Unicamp anunciou um, um programa de contingenciamentos, um nome um pouco mais bonitinho para cortes, assim. E eu entendo que esses cortes vão dificultar a vida de pessoas como eu na faculdade, de mulheres, negras, de pessoas que vêm de escola pública, de pessoas que pretendem estudar aqui, mas não têm acesso a uma educação. Então, eu acho que se a universidade está em crise, cortes precisam ser feitos, que esses cortes não atinjam os estudantes, não atinjam os trabalhadores terceirizados, não atinjam os funcionários é, que são concursados aqui na Unicamp porque eu acho que isso significa a precarização da educação. A Unicamp é, lá de Barão, os institutos se mobilizaram, é, se organizaram, fizeram assembleias, é, é, tiraram para tanto paralisação quanto greve os, os institutos, os cursos. E a gente entende que por mais que Limeira esteja afastada de uma certa forma geograficamente do centro do furacão, do olho do furacão, que é Barão Geraldo é imprescindível que a comunica... que a comunidade de da Unicamp de Limeira esteja presente também nesse debate. Por isso a gente vem organizando debates, aconteceu uma assembleia que foi deliberada a paralisação no dia 24 de maio, né? E esse dia é um tanto quanto simbólico, assim, porque é um dia que vários é, cursos que historicamente não se mobilizavam é, a respeito disso, assim, se mobilizaram, né? Então a a medicina paralisou no mesmo dia, as engenharias, os cursos de exatos, está sendo um movimento muito bom é, os funcionários também já aderiram à greve é, e a previsão é que o movimento saia muito vitorioso assim né o movimento pauta a questão dos cortes né porque os cortes foram anunciados mas simplesmente não foi consultado como esses cortes deveriam ser aplicados né a gente sabe que os nós como estudantes a o elo mais fraco dessa corrente é quem vai sofrer mais né